Cada integrante da equipe tem seu número. Levanta a mão, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra equipe também está numerada, está pronta para começar. 8! Matheus ataca. Rafinha defende lá, bloqueia a bola, mas quando marca o gol, o outro time não ataca. Por isso que tem que caprichar na defesa, pra poder ter chance de atacar. Porque se não defender, aí pega a chance. Defender, três! Lucas, Vai Daniel, Daniel ataca. Daniel ataca. Ó, a defesa, ó a defesa, bloqueio. Gol! Gol, gol, gol, gol, Bola fora, bola fora. Ataca, Quiles. Boa, boa, boa. Adesão goleiro agora vem bom, vem. Ó oh, defesa, defesa. Gol! Quem pegou, quem pegou, quem pegou, quem pegou. Tá em disputa, quem pegou, quem pegou, tá em disputa, ainda tá em disputa, quem pegou, quem pegou, tá em disputa a bola, quem pegou, quem pegou. Franciello pegou. Boa. Juana ataca. Pega a bola, quem chegou primeiro no foi. Isso vai, Gabriel. Vai, Gabi. Vai, Gabi. O chegou. quando chegou. Tá aproximando com passe. Isso, olha hora que quiser. Uh! Defendeu. Os goleiros, presta atenção lá. Os goleiros. Uh! Boa. Defendeu. Ninguém fez. E os dois aí. Defesa. Os dois. Os dois. Bloqueia. Na bola, os dois. Na bola, os dois. Não deixa. Boa, Felipe. Okay. Fecha, fecha com o Guilherme, fecha com o Guilherme. Fecha com o Guilherme. Boa, Daniel. Defesaço, hein, Daniel? Presta atenção aí, turminha de gol. Aí, aí, aí. Boa, Danice Olá, boa, boa. Defendeu, boa. Acompanha a bola, defesa. Opa, defendeu. Acabou o jogo, acabou a disputa. Isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Valeu. Valeu! Deixa o like! Deixa o like!